Muito forte, temido por todos, levantou uma estátua no meio do povo e fez um decreto a todos os seus: que adorassem a estátua que ele ergueu. No meio do povo estavam três homens e seus corações batiam tão forte, dizendo: não vamos nos prostrar, mesmo que venha a morte. Somos aqui Esse povo não é nosso Esse reino de nós Nós temos um propósito De ser fiel ao Deus verdadeiro Em qualquer lugar O Deus lá no céu Pode nos livrar Da soma do fogo Que está a queimar E mesmo que não venha Nos livrar de pé bom. Aí você já sabe, né? Jogaram os três jovens na fornalha, amarados. O fogo era tão grande que queimou até soldado. As samas se levaram, eu venci, o pensou mas em poucos segundos ele mesmo observou. No meio da fornalha os três olhos passeavam, e não estavam tais, o guarda acompanhava. No momento que entraram na fornalha, o grande lá estava. Crente que é fiel Até no fogo passeia Não queima o cabelo Nem de fuma ceriseira Quem não teme nada Mesmo que se torne Pois o seu propósito É permanecer fiel Aí Deus cega, livra Cura, passeia No fogo, peça a sepultura Mostra pra quem acha que é e que pode E quem pode é ele E que ele é o é sorte, o segredo é ser um homem de fé e entender que serve a Jesus de Nazaré. Um homem que não queima, não se afoga, não se apaga. Pois por cima do mar ele caminha a qualquer hora. Crente que não pode, mesmo sendo ameaçado. Que honra o seu Deus e não se dobra o pecado. Deus honra aqui na terra e quando chega no céu, ele é igual. a